Olá! Neste vídeo, demonstraremos como protocolar o pedido de novo visto para empresas com a finalidade de execução de obras ou serviços. Lembramos que este procedimento é permitido à empresa que já tenha solicitado visto anteriormente e este tenha se encerrado há pelo menos 180 dias. Importante ressaltar que caso não ocorra o intervalo citado,